Saudações, delícias! Sejam de bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu o Canho Nobre. E vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso, pessoal. Onde eu irei mostrar para vocês como vocês podem conseguir as 12 caixas pretas que estão disponíveis no mundo de Forbidden West e como trocá-las por um item lendário também. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para poder fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, galera. E sem mais delongas, vamos lá. Porque tem muita coisa pra poder mostrar pra vocês A primeira localização, a primeira caixa preta Tem uns bichos rondando ali, ó Está aqui, né? Eu já estou no avião caído E eu vou mostrar pra vocês aqui agora no mapa Nessa primeira região aqui, galera Tem quatro caixas pretas, tá? A primeira delas, assim que você saem do vão A gente tem um acampamento de bandidos aqui Tá? Que é o primeiro que a gente encontra Assim que a gente sai da embaixada, né? Que a gente enfrenta a galera depois, um pouco mais pra cima aqui, ó, a gente vai encontrar esse acampamento chamado Pedra Oca. E um pouquinho mais pra cima vão ter algumas interrogações aqui. Duas, na verdade, vão estar juntinhas. E aqui está a primeira localização da Caixa Preta. Da primeira Caixa Preta, no caso, né? A gente até tem aqui Sonora, que é aquele acampamento que a gente vem e tudo. Então, um pouquinho mais pra direita, acima aqui de Sonora, vocês encontram essa primeira Caixa Preta, tá? E aí, cara... Quando vocês chegam aqui, vocês vão precisar de uma bateria Pra poder abrir a porta desse avião Essa bateria, galera, vocês encontram ela aqui, ó Tá, vocês vão ter uma pilha de sucatas aqui Pra vocês mexerem depois que matarem as máquinas Que estão nos arredores Vocês vão pegar a bateria, trazer aqui e abrir a porta Quebrar essa flor metálica aqui Vocês precisam ter essa habilidade, né? No caso, se não tiver, não tem como então, Vamos lá Pera. O funciona Beleza, funcionou. E aqui está a primeira caixa preta, meus amigos. Vamos pegar ela aqui, ó. Show de bola. Pegamos e tal. Beleza. Agora eu vou fazer um corte no vídeo aqui pra gente poder ir pra segunda localização. Vamos lá. E cá estamos nós, meus amigos, pra segunda localização aí da caixa preta do jogo, bem aqui no deserto. Eu vou mostrar pra vocês a área aqui no mapa agora. Vocês lembram aquele vídeo do tirânico, poder farmar XP, farmar cacos e tudo mais? Então... Exatamente naquele ponto ali, quase na verdade. Aqui tá o tirânico, onde a gente usa poder farmar. Nós temos aqui do lado um acampamento de bandidos, também um posto rebelde para a gente poder, né, dizimar aqui, vencer a galera e tal. E aí um pouquinho mais para cima, a gente tem um abrigo da Eloy aqui, ó, que a gente também libera e tal, pra poder fazer viagens rápidas. Cara, tá exatamente nessa interrogação aqui nas montanhas, ó. Deixa eu até afastar um pouquinho mais o mapa aqui para vocês verem, ó. Temos o vão, vocês descem um pouquinho aqui para essa região do deserto, onde tem aquele tirânico e tal Tem aqui os acampamentos em volta Acampamento Carja, tem o canto da pedra e tudo Aí vocês veem nessa interrogação Que está bem aqui, no, quase no centro Dessa montanha, e vocês terão A segunda caixa preta, vamos lá devo conseguir abrir a força. Abrimos E pegamos Beleza Essa é a segunda caixa preta Simbora lá mais um cortezinho pra gente poder ir pra terceira, hein já a terceira caixa preta, meus amigos, como vocês podem ver, eu já tô com o um mapa aberto aqui, ó. Ela está exatamente num ponto próximo uma das missões principais, quando a gente encontra o Silence, ele conversa com a gente, explica o que ele fez com o Hades e tudo mais. É exatamente aqui, cara. A gente desce um pouquinho naquela área do deserto, onde a gente encontrou a segunda caixa preta. A gente vai descer um pouquinho aqui. Tem aquele bicho morto, que eu esqueci o nome dele agora, que a gente encontra aqui na missão principal, um holograma do Silence, na comunicação com o Silence que a gente faz aí na história. E aí, vocês lembram que tem um sinal aqui, que a gente não consegue mergulhar no início do jogo, que a gente não tem o respirador que a gente consegue na missão do Poseidon? Então, agora com esse respirador a gente consegue mergulhar. E a gente vem exatamente nessa interrogação aqui, no meio do lago, nessa parte um pouco mais baixa aqui, como vocês podem ver, ó. Exatamente nesse ponto aqui Onde a gente tem o sinal daquela missão do Silence E aí, cara, vocês vão descer aqui, ó E vão vir pra ponta aqui do avião Onde vai ter essa porta pra gente poder abrir, ó A gente vai arrombar a porta oh, Vamos lá A gente vai até lá no fundinho, ó E a gente já vai estar tá aqui com a localização de mais uma caixa preta, Vamos lá, sobe Aloy, simbora minha filha E aqui está meus amigos Belezinha, mais uma caixa preta coletada, bora a quarta meus amigos Simbora a quarta caixa preta pessoal, seguinte ó, aqui no mapa A gente tá aqui nessa parte das montanhas gélidas e tudo mais né A gente tem aqui a nossa base que a gente encontra também na campanha principal e aí, ó, um pouquinho mais para direita da nossa base aqui, ó. Nós vamos ter uma interrogação aqui disponível, entendeu? Tem uma fogueira logo aqui, um pouquinho mais para baixo, no início das montanhas géridas, praticamente. Nós temos mais uma interrogação, tá? Deixa eu até afastar um pouquinho no mapa aqui, para você se situarem melhor. Beleza? Chegou aqui e cá estamos para mais uma caixa preta. A gente vai precisar usar o nosso gancho aqui no caso, né? Pra gente poder tirar esses escombros primeiro. Vamos lá. Você não tá vindo de baixo. Daqui você... E aqui está mais uma caixa preta, meus amigos. Vamos lá para a quinta caixa preta desse vídeo, pessoal. A quinta caixa preta, meus amigos, vamos aqui novamente no mapa. Ó. Agora a gente vai para a segunda área do mapa, que é um pouquinho mais extensa e as caixas pretas estão mais separadinhas aqui, tá? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, a Lança Ardente que é um dos acampamentos que a gente encontra aqui na nossa campanha principal. E aqui, ó, vocês vão ter que subir um pouco mais, tá? Até essa parte de cima aqui, onde tem as montanhas geladas também e tudo. E aqui vai ter um ponto de interrogação bem nesse limiar aqui. Eu acredito que esse laboratório de pesquisa aqui, ó, é uma missão também que a gente faz da campanha, entendeu? Então, se vocês já tiverem feito... É só vir aqui nesse laboratório, vai ter uma fogueira disponível Vocês vão descer um pouquinho aqui nessa interrogação E vocês vão achar a quinta caixa preta, tá? Vamos lá Aqui eu já tô aqui exatamente no local onde tem que fazer Tá bem no alto de uma montanha aqui, ó Se vocês tiverem o heliodo, como eu falei, vai ficar muito mais fácil Vocês vão ter que usar o gancho aqui pra poder subir E aí a gente vai entrar na portita Opa, entramos E mais uma caixa preta aqui pra nós, meus amigos Vamos lá, hein? Essa próxima caixa preta aqui, meus amigos, ela tá exatamente em um dos acampamentos que a gente visita, que a gente encontra na nossa jornada aí no Forbidden Oeste, né? Enquanto a gente pegou uma das caixas pretas que estavam aqui nesse cantinho, como eu mostrei pra vocês, a próxima que vocês vão pegar, galera, ela tá exatamente aqui, ó, nesse acampamento chamado Salga Boca, entendeu? Então a gente tem aqui, é toda essa área do mapa, vocês vão aqui um pouco mais pra cima, tá? A gente tem aqui o Lança Ardente, vão subir um pouquinho aqui para esquerda, vocês vão encontrar o Salga Boca. Inclusive um dos NPCs da história, eles mencionam esse acampamento aqui pra gente poder visitar, entendeu? Então, assim que vocês vierem para esse acampamento, ó, tem essa mercadora aqui, ó, de armas. Aqui no fundo do acampamento dela, ó, a gente tem um lugar pra gente poder abrir com o nosso gancho. Você faz isso em todo Beleza. lugar? Tá aberto aí agora pra gente poder entrar. A gente precisava de outro depósito. Beleza. Entramos desconto, aqui de buenas. Viu? Vou tentar poder pegar esses itens aqui de coleta. Ela pode entrar. Ó. Aguenta aí. Na verdade eu tô achando que eu já peguei essa caixa preta aqui, pessoal. Por isso que eu tô, tô meio que estranhando não ter nada aqui no momento entendeu porque eu já cheguei a fazer essa missão mesmo e eu acho que eu acabei esquecendo que eu realmente fiz ela saca então essa caixa preta aqui eu já acabei pegando por isso que eu não tô encontrando eu encontrei ela justamente quando eu tava fazendo a campanha principal zerando fazendo análise do jogo e tudo então realmente eu acabei pegando ela já por isso que ela não tá aqui disponível nesse momento então vamos para a próxima caixa preta aí galera e vamos para mais uma caixa preta aqui, pessoal, ó, Agora aqui nessa região do mapa, vocês estão aqui Nessa cidade da Boca da Arena Que a gente encontra também na nossa campanha principal Temos algumas missões para poder fazer e tudo E aqui embaixo, cara, ó Quando a gente sai da Boca da Arena A gente vai ter uma fogueirinha e a gente tem uma interrogação logo acima dela É justamente nessa interrogação que tá mais um avião caído a gente poder encontrar mais uma caixa preta a gente vai encontrar ele de pendurado aqui, assim, ó A gente pode usar o nosso gancho aqui na asa Pra poder subir E aí é só a gente chegar lá e pegar mais uma caixa preta Disponível pra nós Essa daqui, diferente de algumas outras Na campanha que eu achei meio que por acaso Quando eu tava jogando Essa eu não peguei Então vamos lá, Vou pegar aqui junto com vocês Vou ver aqui como é que a gente faz pra poder entrar Não, eu acho que não é por aqui Daí, minha gente, ó, vocês vão ter que chegar aqui na parte de trás do avião Vou dar o gancho aqui pra poder subir Beleza Subimos aqui Bora ali abrir aquela portite Pra poder pegar mais uma caixa preta Beleza E mais uma caixinha preta aí Encontrada, galera, vamos lá, hein a próxima caixa preta, meus amigos, ó, tá nessa floresta chuvosa que vocês estão vendo aqui, ó, exatamente nessa região aqui do mapa, ó, vamos lá. A gente tem esse acampamento aqui, ó, que é o Aclive Chuvara, tem... Chuvaral, na verdade. <risos> tem esse acampamento aqui, ó, esse campo de caça que a gente também faz aqui, né, a gente tem algumas missões para poder realizar ali. E aí, ó, vou mostrar para vocês exatamente aqui o ponto do mapa, onde vocês podem encontrá-la. Aqui a gente tá com o mapa totalmente ampliado, né, com zoom máximo aqui. A gente tem ó, os principais acampamentos A boca da arena, a gente vai descer um pouquinho aqui A gente tem trilha do baixinho A gente tem aqui o queda vista E a gente tem uma interrogação aqui Pertinho do contrato de coleta De um dos contratos de coleta que a gente tem que fazer aqui no jogo né? Então aqui está mais uma interrogação Que dá acesso a mais um avião para a gente poder pegar a caixa preta A gente precisa primeiro de uma bateria poder abrir a porta A gente vai chegar nesse ponto aqui Vai quebrar essa plantinha né? E aí, quando a gente entrar aqui, cara, ó, já vai estar tá aqui a bateria Bem na entradinha A gente vai pegar Simbora embora lá, vou tomar cuidado porque estão os ardilosos Rondando aqui, mano Beleza, colocamos aqui a bateria Vamos lá Abrimos aí a portinha e cá está mais uma caixa preta pra gente, meus amigos, pra conta aí, ó. Vamos lá, então, hein? E aqui estamos, pessoal, pra poder pegar mais uma caixa preta. Na verdade, essa daqui que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, esse vocês viram caída, eu peguei na campanha principal quando eu tava fazendo, tá? Eu acabei encontrando ela meio que por acaso. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês onde é que ela tá. A gente tem esse acampamento aqui, ó, chamado Aclive Chuvaral, também. Nessa região do mapa aqui, já um pouco próximo daquele... Mar que a gente tem que atravessar para poder chegar naquela ilha e tudo mais. Então assim, cara, é bem aqui na pontinha mesmo, na beirada, para a gente poder entrar nesse mar aqui, para a gente poder ir para essa ilha. A gente tem aqui um pescoção, inclusive, peguei ele como referência, esse aqui do Poço dos Sentinelas, né, que está concluído. Ó. Aí um pouquinho mais para baixo, ó, a gente descendo aqui, ó, nessa montanha, a gente vai ter alguns abrigos aqui da Eloy e tudo. Exatamente nessa montanha aqui, ó. se vocês derem um bom zoom, a gente vai poder ver aqui os destroços do avião caídos aqui na montanha, entendeu? Então é exatamente nesse ponto que vocês têm que vir, vocês vão puxar essa caixa ali e a gente vai encontrar a... mais uma das caixas pretas que a gente tem que conseguir aqui no jogo, entendeu? Como eu já peguei, então não tem como eu pegar ela novamente aqui pra vocês, mas aí já fica a dica de como vocês podem encontrá-la. Então, bora pra próxima. E a outra caixa preta, pessoal, tá acabando, hein? ela está exatamente nesta montanha aqui em cima novamente entendeu nesse canto do mapa mais superior a gente já pegou duas aqui ó mas agora a gente vai um pouquinho mais pro canto do mapa quase acabando vou pegar novamente esse pescoção aqui como referência aí vocês podem pegar também aqui a estufa que é a missão do Demeter que a gente faz a gente vai a partir da estufa aqui ó subir até lá no corner de cima desse mapa aqui Exatamente nesse ponto aqui, cara Estão vendo aqui, né? A montanha Vocês podem até pegar esse ponto de referência aqui ó. A gente tem esse local de cavadores A gente tem uma fogueira e tal E se a gente aproximar um pouco mais aqui ó, Se vocês tiverem aberto um pouco essa área do mapa ó, Vocês vão ver aqui esses aviões caído Uma parte dele aqui, outra parte dele aqui E a gente também tem um abrigo Deloy Disponível aqui que a gente também libera, entendeu? Então tá exatamente do lado desse abrigo aqui onde a gente tem que pegar uma bateria pra poder abrir essa porta que tá aqui pra gente poder finalmente pegar a caixa preta a bateria, galera, ela tá no acampamento da Eloy aqui, cara, ó você pega a bateria que vai estar tá aqui nesse cantinho atrás dessa caixa Chega lá, coloca, abre a porta e pega a caixa preta Nesse caso aqui também é mais uma que eu peguei no decorrer da minha campanha e tudo mais Então eu tô apenas mostrando pra vocês a localização Então vamos para a última, meus amigos, aqui do vídeo E obrigado pela inscri inscrição aí ao Yuri Rust que se inscreveu durante a gravação desse vídeo Simbora! E por fim, minha gente, mas não menos importante Vamos a localização aqui da última caixa preta que vocês têm que pegar no jogo, tá? Tá? Agora, a gente vai para aquela ilha, bem aqui no cantinho do mapa, onde a gente faz a missão de Tebas e tudo mais do Té de Faro aí, e aí, cara, ó, aqui nós temos uma, várias interrogações nesse mapa quando a gente chega na real, e uma delas está localizada exatamente neste ponto aqui do mapa, ó. a gente tem aqui o sítio de escavação, um pouco mais pra esquerda do sítio de escavação, a gente tem uma interrogação aqui nas florestas, ó. se a gente se aproximar um pouquinho, a gente vai ver os destroços do avião aqui também, tá? E quando a gente chegar nesse ponto do mapa, a gente vem pra cá Bem no meio aqui no avião que tá partido, ó E já vai estar tá ali a caixa preta, ó Bora pular lá Pegar E já era, meus amigos Mais uma caixa preta pra conta aí Agora eu vou fazer mais um cortezinho aqui E mostrar como vocês irão trocar todas elas por um item lendário Vamos lá, pessoal Meus amigos, perdão Faltou mais uma localização para poder mostrar aqui para vocês. Eu fui dar uma conferida no meu inventário lá e eu vi que faltou uma caixa preta que eu ainda não mostrei para vocês. Ó. Então, vamos lá. A última caixa preta, antes de eu mostrar para vocês como vocês podem trocar por um item lendário, está nesta parte do deserto aqui, porque eu me confundi. Eu achei que eu já tinha mostrado os dois desertos, mas não, tinha mostrado apenas um, que foi esse aqui de cima. Mas, aqui embaixo, pessoal, ó, nessa parte do deserto aqui, onde a gente tem o âmbar oculto... A gente também tem essas ruínas aqui, ó Das dunas calmas e tudo mais A gente vai ter aqui, ó Bem do lado da ruína das dunas calmas Um pouco a esquerda a gente vai ter Um ponto de interrogação Que é esse aqui que vocês estão vendo, ó Deixa eu até afastar o mapa um pouquinho mais aqui para vocês verem direitinho, ó Vocês vão chegar nesse ponto aqui Onde a gente tem mais um contrato de coleta, inclusive Vão vir nesta interrogação e aí vocês vão estar aqui, ó Onde tem essa flor metálica pra gente poder quebrar Beleza As eras tão recuando. Show de bola, Abrimos aqui Vamos roubar essa portinha E cá está, meus amigos Espera, vamos chegar aqui pra primeiro A gente vai ter que mover na mão Pera aí Beleza, aqui agora sim, mais uma caixa preta. preta. E a última também para a gente poder ir lá fazer a troca para o item lendário, pessoal. Vamos pegar ela aqui e simbora, hein? Agora para vocês trocarem, meus amigos, vocês vão ter que vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui até no mapa para poder mostrar para vocês direitinho. Vocês têm aqui o acampamento Boca da Arena, que a gente encontra aí nas nossas missões principais. Vocês vão vir aqui pela viagem rápida, pode ser. Pro lado de fora, nessa fogueirinha bem do lado aqui, porque vocês não. Eu acho melhor vocês virem aqui pelo lado de fora, é melhor não ir lá pra dentro pra não confundir. Aí eu vou mostrar exatamente onde vocês vão agora poder achar a mercadora lá. Você. A gente vai entrar aqui, ó. Vamos lá na boca Nossa, da arena. Essa bem aqui na entradinha. Entramos, um beleza. A gente tem aqui os hologramas, as missões de... A gente pelo vai virar de... à direita aqui ah, e seguir a... reto aqui a... é o resto é da vida, de... é. É... Até no final aqui, ó E aqui a gente vai ter essa tenda Com essa vendedora, com esse ícone das ele dá as caixas pretas na cabeça dela, ó Vamos lá A gente vai trocar uma ideia com ela Aí a gente vai fazer aqui, ó Negociar gravações primeiro, tá? trouxe mais daquela outra chance Aí o que que rola, ó A gente tem ali, ó 12 caixas pretas no total E a gente pode comprar todos esses itens aqui, ó Beleza? Então a gente vai usar cada uma dessas caixas pretas para poder comprar cada um desses itens aqui. Vamos trocar. Trocamos. Trocamos. Trocamos. Trocamos. Trocamos. Vamos lá. Beleza. Essa foi a última gravação que eu pude detectar. Achou todas? Tava preocupada de estar nas mãos dos exploradores a essa altura. As vozes dos soldados antigos merecem ser tratadas com honra. Não vendidas como entretenimento. Vou contar pra todos que vierem ouvir as vozes de uma gravação a tudo isso. Agora tenho a chance de aprender sobre a guerra esquecida. Obrigada. Vou poder ser uma soldada melhor. Uma Tenec melhor. Ó, beleza, trocamos tudo ali, pá, no finalzinho, opa E aí, ó, assim que a gente termina essa troca, se a gente vier aqui, ó, no nosso inventário agora A gente vai ver que nós ganhamos simplesmente uma armadilheira chamada Asas dos 10, meus amigos Olha pra você ver ela tem um poder ali explosivo de 127, um outro ali com um dano ainda maior explosivo também. E aquela que prega os inimigos, que faz eles colarem assim, sabendo E restringir os seus movimentos para que a gente possa atacá-los também. Vamos equipar aqui para a gente poder dar uma olhadinha nas munições, ó. Ó, olha aí que muito da hora, meus amigos. Mais uma arminha lendária linda e maravilhosa aqui para a gente poder conferir, rapaz. Vamos lá, modo fotografia. Dá uma viradinha aqui pra gente poder ver, ó. Opa. Afastar um pouquinho. Tirei esse HUDzinho. Ó, que coisa maravilhosa, mano. E é isso daí, minha gente. Esse vídeo ficou um pouquinho longo aqui, porque realmente... Eu quis explicar o máximo possível como é que vocês encontram Algumas ali é um pouquinho complicado de você entrar Complicado não, né? Leva um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho para vocês entrarem nos aviões poder pegar E também mostrar aqui como vocês podem trocar Por sua armadilheira ali maravilhosa Chamada Asas dos Dez Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Comenta aqui embaixo se vocês já tinham pegado ela Se vocês vão pegar agora com as dicas desse vídeo Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês Até mais e... Fuemos, meus amigos!